Hoje eu vou gastar 60 milhões Sabe o que é isso? Cara, tem que ficar ligado porque hoje Hoje eu tô ostentando Então se liga só Aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, Galera, é o seguinte, já estou com mais um vídeo De Clash of Clans aqui pra vocês E hoje eu tô ostentando Bastante, rapaziada Hoje eu vou gastar quase 60, 60 milhões entre ouro e elixir vai ser uma loucura Eu quero ver o que que eu vou conseguir melhorar Na minha vila aqui E quero ver que que vai rolar Eu tô com 6500 gemas também se precisar Tem o elixir negro também Então tem muita coisa Vamos sair atualizando mas eu não vou somente atualizar Vamos ver o que eu consigo fazer Mas a ideia é, at é atualizar Botar pra atualizar e já liberar Botar pra atualizar e já liberar Vamos ver se eu consigo isso daí Porque eu, eu não posso ficar sem os meus heróis né A gente tem aqui de heróis O grande guardião, guardião Foleão, número 19, ele tá 19 A rainha valquíria 35 aqui E o rei O rei bárbaro aqui tá com nível 32 Então a gente precisa melhorar eles Então com o elixir eu vou focar muito no No grande guardião, no guardião Foleão, porque pra chegar no nível 20 Nível teto ali E também é, se preciso alguma coisa também em tropas Mas a questão é que eu vou também utilizar para muros Então vai ter isso daí Ouro, eu vou atualizar algumas defesas aí Que não vão comprometer aí pra buscar é, guerras Então com certeza vai ajudar bastante Bom, vamos lá então, vamos começar essa loucura Porque eu não quero nem ver como vai ser Bom, vamos começar já botando o nível, nível 20 Aqui o nosso guardião folião Vamos lá então, 10 milhões hein 10 milhões, mano, é muita grana, hein, mas eu não quero nem saber 10 milhões pra ir pro nível 20, já baixou ali bastante Concluir agora, porque eu não posso ficar esperando nada, não Eu já vou começar, a guerra vai ser logo mais também, então já bota pro nível 20 Agora, pra subir de novo, é só no nível acima, na... no CV Então eu vou precisar melhorar o CV antes de fazer qualquer coisa aqui Bom, minha rainha tá 35, meu rei tá 32 Vamos ver então se a gente consegue aí melhorar o meu rei também Vamos lá botar aqui nosso rei Vamos que vamos moleque, porque o bagulho vai ficar louco Vamos então concluir essa melhoria aqui Meu rei foi pro 33 Vamos então tentar botar ele no 34 141 mil, beleza, vamos que vamos então 141 mil já foi pro 34 Vamos então acordar ele Acordamos ele aqui já tá, vivão de novo, nível, nível 34 Vamos dar mais uma melhorada aqui nele 152 mil, 145 pra atualizar Bora botar ele então, mais uma vez pra dormir E mais uma vez, vamos acordar ele também Porque eu não posso deixar nada dormindo 35 meu rei, 35 minha rainha E aí 20 o meu grande guardião Nós precisamos até melhorar mais, mas aí eu vou precisar De mais um pouco de elixir negro Dá até pra... E já começar a pensar em subir pro 40, então bora ficar ligado Bom, agora é o seguinte rapaziada, a gente precisa gastar muita coisa ainda Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu liberar aqui o, os meus construtores Deixa eu botar aqui ó, 22 para liberar aqui, já liberamos Já construiu ali, já terminou a construção dele Aqui o quartel negro, te, te, tava para construir também, vamos liberar também Já liberei ele também, e aqui a gente vai tentar aqui ver tem aqui a torre arqueira né, que tá melhorando Vamos ver o que, que vai dar Vamos, vamos liberar ele, vamos liberar ele também Liberar ele também, porque aí não tem problema O resto que a gente botar não precisa liberar Não precisa gastar gemas pra liberar ele Porque tá tranquilo, tá GG Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte Deixa eu até tirar aqui as... as, constros, as Aqueles troncos Dali também, o que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai atualizar algumas coisas Que não tem problema é, Em questão de, de... Puxar guerra, então Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Eu tenho aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Aqui eu tô com todos os meus construtores liberados. Eu tenho aqui algumas coisas pra fazer. Vamos ver. Ah, eu tenho... Uh, torre de bombas, 9 mil, Eita, pera aí. Vamos pra baixo aqui. Muro, muro, muro, bomba, bomba, bomba, mini guiada. Torre Arqueira, tá, beleza. Centro da vila. Torre Arqueira tem duas aqui com 7 mil. Que elas estão nível 14. Bom, vamos botar aqui então uma pro nível 7 milhões, 7 milhões aqui pra melhorar ela, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais uma dela então Tem a torre arqueira, cadê a torre arqueira? Mais uma aqui ó, 7 milhões, 7 milhões pra poder melhorar ela também Bora melhorar ela também pro nível 15 ali, é isso? Vai pro nível 15, aqui tá no nível 15 já hein Então aquelas duas já foi pro nível 15, vamos ver aqui que tem mais alguma coisa Vamos ver ali, canhão, tem 5 canhões ali, tem uma torre de bombas, tá ali nível um pouco mais baixo, nível 4 Bora botar ela também ali para um nível um pouco mais acima, já botamos, agora já dá até pra começar a pensar em resgatar o ouro também 9 milhões e 200, bom, a gente tem ali lixir, lixir não dá para melhorar mais aqui né, vamos ver o que dá para fazer Dá para fazer o seguinte, dá para tentar botar aqui ó, mais alguma, alguma tropa para melhorar né, deixa eu ver aqui o que dá para fazer Hum, dá para subir alguns níveis ali hein, deixa eu ver aqui tem nível de ouro, 14 mil, não dá para mexer em nada tem muita coisa ainda pra fazer aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá, beleza, tô pensando aqui o que dá pra fazer, hein. Bora fazer o seguinte, eu vou liberar esse dragão elétrico. Liberei ele, liberei ele, a gente pode aqui botar mais uma tropa, né, mais uma tropa. O dragão elétrico já não dá pra, pra melhorar mais. É, eu tenho a P.E.K.K.A, tenho magos, tenho as, as curadoras, mineiro, tá, tenho feitiços. Bom... Vou dar uma melhorada, aqui tá, beleza, tranquilo, ok Vou dar uma melhorada na minha pecona, mano Vou dar uma melhorada na minha pecona, mano Vou botar mais um nível nela aqui Já 10k, 10k pra ela ir pro nível 7 já também Já foi pro nível 7, já coletamos aqui então o... O Elixir, tem 10 milhões ali Dá pra gente até mexer ali em muros, rapaziada Dá pra mexer em muros também, hein Deixa eu até ver uma coisa, vamos ver se a gente consegue Ah, deixa eu resgatar aqui, acho que dá pra até... Ter... Resgatar mais uns um quinhentinhos 500, 500 de ouro ali Já resgatamos, deixa eu ver tem... Ah, acho que já foi, né Recompensas aqui já foi resgatada, beleza, tá tranquilo Agora, a ideia é o que Dá pra gente melhorar nossos muros, né Deixa eu ver como é que a gente tá de muro Deixa eu ver como é que a gente tá de muro aqui Peraí, peraí, peraí Vamos ver, bomba, bomba, bomba aérea Bomba aérea, menigada, não sei o que tal tal Canhão, não sei o que não sei o que não sei o que Muro, 72 muros Que é um milhão pra melhorar, né Dá pra gente melhorar aí nos muros, né então, vamos aqui melhorar esses muros aqui, ó. Não, não é esse não, não é esse não, não é esse não. Peraí, peraí, acho que é esse aqui, ó. É esse, são esses aqui, ó. Ah, tá tudo misturadinho, tá tudo misturadinho. Ó. Um milhão aqui, ó, tudo misturado pra melhorar aqui, ó, o nível. Vamos lá, vamos subir muros aqui, ó. Subindo murinhos. Já de buenas. Só ajudando aqui com os muros. Tem bastante muro aí pra melhorar, né? Acho que esse aqui também tá, ó. Mais muro aqui também. Muro pra caramba pra melhorar aí, hein? Olha isso, quanto muro. É pra caramba, ó. Você é louco, moleque. É muito muro ali pra poder melhorar, subir aí o nível. Mas a gente vai mudando aos poucos, né? Fazer o quê? Vai gastando um pouquinho, vai melhorando ali. Não tem problema não. Ó, mais um ouro ali. Deixa eu até ver. Acho que eu vou botar antes de, de colocar um ouro. Eu tenho até uma outra coisa pra poder fazer também, mas... Eu vou botar mais uma coisa ali pra gente poder... É, Usar para melhorar com o ouro Deixa eu ver uh, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tem muros ali, mil, mil, mil uh, Bomba, bomba, bomba aérea Bomba guiada, canhão Tesla oculta dispersor aéreo Tem um dispersor aéreo ali de 8K 8K Dispensor aéreo de 8K ali, eu vou melhorar ele Vou melhorar ali o, o dispersor aéreo De 8K Então já foi aqui também e aí a gente vai poder aí melhorar mais um murozinho aqui de novo, de boas. Já foi mais um murozinho. E agora a gente tem mais o seguinte, galera. Olha que doideira que a gente tem aqui. É o seguinte. A gente tem aqui na vila, aqui, ó. A gente consegue aqui encher nosso depósito de ouro na vila principal. Então, dá pra encher ali, ó. Com a runa, vai subir ali tudo pra poder melhorar mais um pouquinho. isso aqui é de muros, né? Hum, esse aqui eu posso melhorar com muros, então. Então, os muros. Como que funciona? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, acho que é esse aqui, ó, deixa eu ver. É esse que melhora? Melhorou ali, pá, melhorando. Deixa eu ver se esse aqui também é, melhora ali também, boa. Ele melhora qualquer nível? Qualquer nível? Ah, esse aqui é 2, esse aqui, esse aqui 4, esse aqui é 4. Ah, entendi, entendi, entendi, boa. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer pra melhorar? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se tem muro, tem aqui, ó, tem aqui, ó, mais um mureto, mais um mureto ali, tem muro aqui também pra fazer, tem bastante coisa. Pra gente ajustar aqui, né? Deixa eu ver, esse aqui é dois, tá? Beleza. Depende do nível, depende do nível. Esse aqui vai pra um também, esse aqui também é um. Olha que beleza, hein? Dá pra gente melhorar bastante muro aqui, ó. Vai conseguindo ajudar aí, ó, a melhorar os muros também. Além de tudo, ainda tem esses anéis doidos aí, ó. Olha quanto muro eu tô melhorando só agora. Voltando a jogar, já melhorando tudo, meu amigo. O negócio tá bem melhor pra jogar agora, hein? Tá muito mais, é, tá incentivando isso daí, né? Essas mudanças que aconteceram. Estão incentivando bastante. Deixa eu ver ali... Acabou os... Acabou os... Opa! Acabou os, os anel ali. Acabaram. Acabaram. Então agora a gente pode até... Tem só um construtor. Dá até pra gente melhorar mais alguns ali. Uh, já tem ali. Mais um aqui também. Deixa eu ver como é que tá ali. Seis dias. Beleza. A gente tem mais um aqui. Mais um ali. A gente vai melhorando os muros. E deixa um construtor. Porque aí o que acontece? Eu posso ir farmando... E posso ir melhorando ainda os muros com o, o farm que eu vou fazendo, então isso também é bom. E outra, uma hora ou outra eu vou ter que melhorar todos os muros, né? Então daqui a pouco a gente vai deixando a vila um pouco mais top, né? Ó, mais um ouro aqui e mais mil aqui pra fechar. A gente ficou com zero, mas deixa eu ver como que foi aqui, o que, que a gente fez aqui com os muros. Ó, muro, muro, muro, muro, sobrou, deixa eu ver, 36 só, a gente fez metade dos muros que custam mil, olha que top hein, a gente zerou ali, o elixir, o elixir negro, zerou tudo né Mas conseguimos fazer bastante coisa ali, deu bom Ó, agora aqui minhas coisas estão todas zeradas, deixa eu até ver aqui se tem alguma coisa a mais Não tem mais nada, tá tranquilo Acho que é isso hein, acho que é isso Conseguimos aí deixar a vila um pouco mais tunadinha, um pouco, mais, um pouco melhor eu diria, um pouco melhor Acho que eu gostei, e vocês, curtiram essas modificações que eu fiz? curtindo aí as novidades, o que eu consegui dar de atualizado aqui, ó. Colocar pra fazer um dispersor aéreo, três, duas torres arqueiras e uma torre de bomba. E ainda consegui mudar 30, uns 30 muros aí, tranquilão, sem problemas. O que, que vocês acharam? Curtiram a ideia? Bom, tô preparando minha vila pras guerras aí, vamos ver se vai dar bom. Então, é isso, mano. Espero que vocês acompanhem aí essa loucura no Clash of Clans, porque eu tô curtindo demais e quero ver vocês aí comigo, beleza? Bom, pra fechar aqui, vamos dar aquela pequena... Farmadinha de leve É isso, achamos uma vila aqui com 400k de cada um Então a ideia é pegar os 400k pra poder até farmar mais Então a ideia é usar os arque as arqueiras e os bárbaros Vamos naquela estratégia lá de soltar lá por cima ó, o metade dos bárbaros Com metade das arqueiras por trás também Pra poder fazer aquele V Aqui embaixo a mesma coisa, vamos fazer a mesma ideia Juntando aqui ó, colocando também as arqueiras também Então com isso a gente já consegue ajudar aí e pegar o ouro e o elixir, ó Pegamos quase tudo aqui Ainda tem uns 4.100 de Dark Tem muito aqui em cima, ó Aqui em cima tem muito do Dark ali, ó Então a gente já consegue começar a pegar ali, ó Você vê que já tá tomando ali o Dark também Já consegue pegar E se não pegar, a gente vai forçando ali, ó para poder conseguir pegar aquele Dark todo Bom, dá até para colocar aqui o carro, ó Bota o carro aqui E aí a ideia é chegar lá no meio Pegando o, o restante desse Dark e de repente, quem sabe, chegar lá no meio e pegar a... Vamos até ver, vamos ver se a gente consegue agora então. Vamos lá, botando aqui no meio, botando o grande guardião aqui no meio também. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. O negócio tá louco. Ó, tá indo lá, tá indo lá pro meio. A arqueira tá ali também. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Tem muita, muita força ali nos nossos heróis agora. Tá até melhor, né? Então ajuda demais, ó. A arqueirinha, a rainha arqueira ali, a rainha valquíria, na verdade, vem vindo por trás. Vai dar trabalho ali, então vai ajudar muito, né? Já começa a dar o dano ali a Rainha Valkyria. Tem ali o poder do rei pra gente utilizar também, tentar facilitar as coisas, acabar com tudo ali. E já partir lá pra Meiuca com as nossas, os nossos heróis lá pro meio. Ó. Já vai conseguir derrubar ali aquele... Eu coloquei até o poder do guardião agora pra poder ver se ajuda aquele... aquele rei a ficar um pouco mais vivo, né? Pra poder derrubar um pouquinho mais ali e ajudar. E aí a gente pegou, não tem mais porquê. A gente até solta aqui o poder da rainha e aí sim sai, pra poder comemorar 400k de cada, mais 2300 de Dark, tá bom. Ainda ganhamos duas estrelas, só poder completar aí e ganhar o bônus da estrela, ganhando mais 420 mil de cada e 1200 de Dark também. Então é isso, agora a gente já tem o ouro pra farmar, já tá começando a montar de novo o nosso farm então agora é só fazer o farmzão, ó. Treinar as tropas aqui e deixar fazendo pra voltar farmando muito Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje Gastando 60 milhões em ouro e elixir Que loucura mano, que doideira manos Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal Vamos rumos, rumo a um milhão de inscritos Então tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima Um abraço, falou, fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, é sou boato. Inscreva-se! Inscreva-se!